E aí galera, vocês estão bem porque eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje trago para vocês um vídeo explicando sobre o fato do Gosma ter um cérebro. Vamos entender isso no vídeo de hoje. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, galera, o Gosma, ele é um alienígena Por ele ter uma forma Assim, diferente dos demais Bem diferenciada mesmo Rende vários assuntos aqui pro meu canal Já que eu gosto muito de explicar essa parte da biologia Alienígena, e o Gosma em si Já tem dois vídeos que eu fiz Só sobre ele, muito legal, se vocês Não assistiram, eu vou deixar aí no card Os dois vídeos estão muito interessantes E eu tenho certeza que tem muitas coisas Acerca do Gosma, que você que tá assistindo esse vídeo Não sabe, comenta aí se você sabia Essas confirmações, o que deve confirmou várias coisas sobre o gosma. Ele confirmou que ele é um organismo unicelular de 200 libras, confirmado por ele e também por uma merchandising. Ele complementou dizendo que ele não é nem líquido nem sólido, mas sim uma suspensão coloidal. E a terceira confirmação, que é a que a gente vai falar no vídeo de hoje, que é que ele tem um cérebro que é espalhado por todo o corpo. A gente vai entender como é que funciona esse negócio no vídeo de hoje, beleza? E todas essas confirmações são fornecidas pela Wiki, né, a Ben 10 Plant, né, a Wiki americana de Ben 10, e assim... Tá que eu confio muito nessa Wiki Ela tá dos, desde os primórdios de Ben Tem muita informação, é muito verídica Beleza, mas tem umas coisas que ela marca Que eu particularmente não concordo Entendeu? Porque é assim mesmo, né? A gente não acerta em todas Mas tem algumas coisas que a gente pode Comentar, tem algumas Informações que, por exemplo, esse caso aqui Não faz sentido, a Wiki dizer Que a voz do Gosma é projetada Pelo projetor de gravidade Eu sei que se a gente for ver essa cena Aqui da primeira aparição do Gosma, da dar dá para pensar nisso oh, ben, sai de cima da gente oh, oi mal é beleza eu quando era criança quando eu vi essa cena eu também pensei eita a voz do Gosma sai através do disco mas se você for ver bem direitinho não faz o menor sentido a gente achar que o Gosma ele fala através do projetor de gravidade por quê por causa que se a gente for levar em consideração a espécie natural os polimorfos Lá em viscose, eles não usam o projetor de N gravidade, entendeu? Eles só usam o projetor de N gravidade em planetas como a Terra, né, que a gravidade é diferente, e eles não conseguem estabilizar o corpo deles, eles ficam naquela forma de poça, aí precisa de um projetor de N gravidade para poder estabilizar a sua gravidade. E também fazer todas as coisas que ele faz, né? a maneabilidade completa e tudo, voar, as coisas que você já sabe que o Gosman pode fazer. Mas assim, então quer dizer que no planeta deles mesmo, eles não. Podem falar, então significa que instintivamente, por causa de evolução, eles teriam que aprender a fazer gestos, a ler sinais para poder se comunicar Então considerando isso, o bem, você no gordo, deveria ser assim instintivamente por também ser um polimorfo E galera, claro, se a gente pensasse, se fosse por esse lado, se a gente considerasse isso como verdade Então quer dizer que, de uma certa forma, até quebraria um pouco a ética do Asimundo, por quê? Por causa que não tem sentido na pele o que é ser um outro ser não é esse o propósito do Omnitrix? Tanto que quando o Ben se transforma em espécies como o Vulpimancer, o besta, ele não fala, mesmo que ele possa falar, demonstrado né, aí lá em Supremacia Alienígena pelo Kevin, tipo, ele conseguiu falar ali, tanto transformado no Vulpimancer. Ai, oh, meu carinho! Considerando que o Omnitrix, o Super Omnitrix, tem um tradutor universal, embora é confirmado que a linguagem dos Loop Mans é muito complexa, até para um tradutor universal, mas enfim, a gente vê que o Ben ele não fala com o beijo. E está respeitando a questão da a ética, da espécie, de na pele, o que são outros. Então, tipo, se os polimorfos ele gente considerasse que eles não falariam naturalmente, só com um o projeto de gravidade, que é projetar a voz deles para ele poder falar, então o Gosma era para ser assim. Porque imagina, vários polimorfos assim. Encontrarem um bem talvez transformar no gosma Aí vê que o gosma ele consegue falar Eu acredito que de certa forma isso até poderia deixar eles ofendidos Entendeu? Então por causa dessas coisas eu prefiro acreditar Que eles podem falar assim Independente do projeto eu tenho de gravidade porque o Gosma já foi mostrado poder criar uma boca. Tá aqui, ele não precisa da boca pra falar, porque a gente sabe que biologia alienígena é diferente. O Friagem, mesmo tendo boca, ele não move a boca e mesmo assim consegue falar. Do mesmo jeito o Arthrop, né? Até porque ele tem né, os poderes cerebrais e tudo, ele pode falar através do, de ondas de pensamento. Outros, como por exemplo o Alien X, também não tem boca e ele fala. Então, galera, é totalmente possível no universo de 10 existirem espécies assim que não precisam de boca pra falar. E principalmente o gosma, que se o gosma ele tem todo um cérebro espalhado pelo corpo, o que impossibilitaria ele de criar outros membros? Opa, ficou meio estranho, mas beleza, né, galera? Mas enfim, voltando ao, ao assunto principal do vídeo, que é em relação ao cérebro do gosma, então, galera, por é que o gosma... Tem cérebro e você não. Bom, eu acredito que a maioria das pessoas, não sei, não sei de nada, mas talvez você que esteja assistindo esse vídeo, você tenha um cérebro. E com cérebro, obviamente, você tem inteligência. Então, se você for uma pessoa inteligente, você vai deixar o like aí no vídeo. Caso contrário, aí, infelizmente, sinto muito, mas você seria considerado uma pessoa burra. Tô brincando, viu, galera? Pelo amor de Deus. Mas, sério, se vocês gostaram do vídeo, deixa aí o like pra ajudar, beleza? Bom, galera, a gente pode ter certeza que o, o cérebro dele não seria um cérebro que não nosso físico, né? Até porque a gente vê. Que o gosma ele tá é acertado por leis, essas coisas E ele fica de boa, né? só atravessa ali Não afeta o cérebro dele Mas como é que funciona isso? Beleza, a gente entendeu que o gosma não tem um cérebro que nem o nosso Mas ele pode ter algo que cumpre a função fisiológica do cérebro, entendeu? É como se fosse uma bioquímica da sinapse ou neurotransmissão Vamos explicar aqui direitinho Como o gosma, ele é um ser unicelular Confirmado pelo Darwin Como eu mostrei pra vocês também pela merchandising Ele é uma célula gigante Ou seja, tudo aquilo ali que a gente tá vendo no gosma é só uma célula, né? Diferentes diferença é dessas células gigantes interagindo com outras partes. Assim, não é a mesma coisa, obviamente, por causa que não é um ser sapiente, mas a gente tem como usar um exemplo na vida real, né? De uma célula chamada motoneurônio inferior. Isso é como se fosse uma célula grandona, uma célula gigante. Então pode existir um negócio desse. Aí, beleza, entendido isso, né? Então, o pensamento é o derivado da sinapses, né? Seria basicamente a função terciária do cérebro, o pensamento. Entendendo? Tipo conexões. O Gosma ele conseguiria fazer isso sendo unicelular, simulando sinapses intracelularmente. Isso significa que ele poderia ter organelas cuja função é justamente essa. Então ele teria que ter compartimentos que serão justamente essas organelas, que funcionariam como um neurônio. Mas ele não pode ser delimitado ao ponto de deixar de ser unicelular. Se delimitado demais, já, já deixaria de ser unicelular. O que eu quero dizer com toda essa explicação aqui é que, basicamente, a maneira que funciona para o ele ter um cérebro espalhado pelo corpo é que ele sendo um ser unicelular, ele teria organelas que iriam executar essa função de fazer uma simulação de sinapses e, assim, iriam cumprir a função fisiológica do cérebro. Entendi, Daniel. Muito bem explicado, porém esse bicho é muito nojento, eu que não queria me transformar em uma ameba dessa. Cala a boca Nino, muito é massa o Gosma, um dos melhores alienígenas de Ben 10, e quem discordar vai ser eliminado deste universo. Bem, então... É isso, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí, né, explicando a questão do gosma ter um cérebro muito legal. Se vocês tiverem mais alguma ideia de vídeo pra fazer sobre o gosma, explicando alguma coisa que vocês não entenderam sobre esse alienígena que tem uma biologia bastante complexa, deixa aí nos comentários, e caso você não tenha assistido os outros vídeos em relação ao gosma, tá aí no final, tá aí no card, assiste lá e se divirta. Então é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal, seja é membro, ativa o sininho, falou e tchau!